minha Gente, vocês estão me vendo? Deu certo a volta? E aí, quem me enxerga? Quem me enxerga? Todo mundo? Aê, massa! Romildo! E aí, queridão? Tudo bom, meu lindo? Seja bem-vindo! Aí, voltou! Erla, Macriz, Edivânia, que bom! Do xinca Cláudio Freitas, joia! Então vamos lá! É só final... duas informações que ficaram para trás. Na hora que eu estava falando da quantidade de contas que o partido tem que abrir, eu, complementando aquela informação, se for direção nacional, tem que abrir também a conta das fundações. Não pode esquecer disso. Mas as direções nacionais não erram nisso aí. Gente, o problema do CNPJ para abrir a conta bancária do partido, vocês já sabem. Vai dar problema. Então esse CNPJ, ele tem que ser realmente cuidado, ativado, senão vocês vão ter problema na abertura de conta. Eliane, que bom que você tá aqui com a gente. Manuel Sansão, lá do Maranhão, seja bem-vindo. Eliane, minha aluna do Espírito Santo, linda. Bora lá, minha gente. Outra pergunta. abertura intempestiva da conta bancária de... foi de Ivanilto do Piauí. Ivanilto, beijão, beijo pro seu filho lindo, sua esposa. É, de Vanilto, a abertura intempestiva da conta bancária específica de campanha, em contrariedade ao disposto da resolução, trata-se de falha meramente formal ou não? Depende de Vanilto. Às vezes a abertura intempestiva por alguns poucos dias e não houve nenhuma observância de movimentação de recursos naquele período, isso pode ser fatalmente, é, é, é, é, com certeza, é relevado. Agora, fatalmente haverá problema se essa intempestividade for por um tempo maior e tiver havido movimentação de recursos. Os casos são analisados circunstanciados. Às vezes um atraso de dois dias, três dias, mas você percebe que aquela era a única irregularidade, que todo o resto da prestação de contas está tudo direitinho, está tudo certo. Então isso não vai levar a uma desaprovação. Isso pode levar, ao, no máximo, a uma ressalva. Agora, é claro que cada caso tem que ser analisado com as suas especificidades. Beijo pra você! Alisson Chaves. Alisson também é meu aluno, né Alisson? Tudo bom? O que acontece caso não apresente o relatório em 72 horas no SPCE? O que acontece, Alisson, que é essa será uma irregularidade apontada. Eu costumava falar que se essa fosse a única irregularidade detectada na sua prestação de contas e o valor fosse baixo, não haveria como aquilo comprometer as suas contas. Pois é. Só que a gente já viu, aluno nosso, que teve numa conta que acho que movimentou 50 mil reais, 60 mil reais de um candidato de interior, uma única transmissão de um valor de mil reais do fundo partidário, essa conta foi desaprovada por apenas esta irregularidade. Tá? Nosso candidato aqui de Irapuã. Então tomem muito cuidado, porque relatório de 72 horas, a não transmissão leva à desaprovação? Sim, pode levar, sim. Tá? Vai depender do rigor do analista, do rigor daquele juiz, do rigor do Ministério Público, pois todos vão estar atuando, opinando sobre aquela irregularidade, tá? Outra coisa, quando é que conta essas 72 horas? 72 horas para os outros, né? Para os meus alunos, 24 horas ou no máximo 48 horas. Eleição municipal, vocês vão estar tá rodando pelo interior com esse notebook, que vocês vão fazer 280 mil backups, né? 280 mil backups dele, desse, desses arquivos que vocês vão estar assessorando seus candidatos. Vocês vão chegar naqueles municípios, vão descobrir que teve movimentação financeira, que vocês têm que fazer a transmissão, e aí cada internet não conseguiu porque deixou para o final das 72 horas. Transmitam o quanto antes. Gente, relatório de 72 horas é mega providência importante. Quando entrar a vaquinha, quando entram os recursos da vaquinha, do financiamento coletivo na campanha, também tem que fazer a transmissão das 72 horas, também tem que fazer a transmissão das 72 horas quando entra o dinheiro da vaquinha. Só não tem que emitir recibo eleitoral, porque quem emitiu os recibos de doação já foi lá a instituição arrecadadora. Lembra? Nem quando recebe o candidato emite recibo eleitoral para a vaquinha, para o financiamento coletivo. Pode gastar Cris Costa. Oi Cris, tudo bom amor? Pode gastar por dinheiro do FEFEC sem restrições ou tem gastos específicos? O dinheiro do FEFEC é um fundo público que tem seus rigores. É claro que você vai ter que observar todas as regras para os fundos públicos. Você não vai pagar, poder pagar multas, juros, é, encargos de inadimplência. Agora, vocês devem ter acompanhado que o pagamento de serviços para parentes nas últimas eleições conseguiram levar não só a desaprovação das contas, mas vocês devem ter visto o tamanho das multas que deram por utilizar recursos de fundos públicos com parentes. Gente, é óbvio que tudo tem que ser analisado no seu contexto. É claro que você deve, sim, evitar fazer pagamentos de recursos públicos, de parentes com recursos públicos. Recurso público, ele vai ter uma exigência triplicada. Sem contar os repasses, a legislação agora amarrou essa questão, não pode fazer repasse de recurso do FEFEC se não tiver coligado, se aquele partido não tiver ali coligado. Tomar cuidado com os percentuais femininos, todas, na verdade, são os percentuais da minoria de gênero, que hoje são femininos, são os recursos femininos, né? É, o percentual que a chapa tiver sido composta, normalmente o padrão é 70-30, que é ali a obrigatoriedade, se esses 30% aí que vão estar depositados né, nas contas das candidatas mulheres que o partido decidir, que vai ser aplicado, não esqueçam que o acompanhamento desses gastos, essa documentação de suporte tem que ser muito robusta. Já falamos aqui na comprovação, na materialidade da comprovação dos gastos, tá? Não adianta pegar uma simples nota fiscal, é bom ter relatórios, recibos de, inter, de inter, entrega, fotografias, ritos que você consiga documentar da melhor forma. Vanusa Castilhos. Tudo bem, Vanusa, linda. Quais cuidados o contador deve ter quanto ao seu registro profissional? Todos, Vanusa. Se o registro profissional do contador não tiver ativo, não tiver em dia com o seu órgão de classe, ele poderá, sim, ter problemas, porque ele deve, inclusive, na hora que ele for registrado lá no SPCE, ele vai ter que juntar ali a documentação que comprova que ele está no exercício regular da sua profissão. E sem contar que a gente na Justiça Eleitoral sempre dá uma pesquisada nesses, nesses casos. Vamos lá, agora das perguntas que eu recebi aqui, temos mais? Felipe, temos mais? Agora vamos ver as que estão aqui na tela. Que Aqui, vamos ver se eu consigo dar uma rolada. Ai, eu tenho medo de derrubar. Gente, não consigo enxergar. Agora sim. Peraí. Ah, peraí. Cris, obrigada pelas respostas. Sou contabilidade eleitoral. Ah, certo, eu, eu lhe sigo lá. Dores, combustível carreata. Gente, ó. Pedidos que vocês têm me feito. Ah, professora, você tem que fazer live sobre as, os, os, as despesas com combustível. Ah, professora, você tem que fazer live sobre contador e advogado. Existe todo um cronograma aí que a gente já conversou com vocês que a gente vai fazer das lives, tá? para mim, a live que vocês mais estão aguardando é a live de contador e advogado porque a gente está ouvindo um monte de entendimento aí e é como eu falei hoje num grupo né Acho que até a Norma ouviu falar num grupo hoje a gente chega uma hora que a gente começa a ouvir certas afirmações que a gente começa até a duvidar do que sabe porque acaba ter tanta informação divergente que você fica na dúvida mas eu já fiz as minhas consultas já obtive as minhas respostas o entendimento que eu venho falando nas aulas para vocês é aquele mesmo, a gente vai ter a live só falando sobre honorários, assessoria, consultoria de contador e de advogado. Então esperem aí. A gente vai ter a live dos gastos, a gente vai ter a live das, da, dos limites de despesas específicos de FEFEC, também a gente vai ter dos percentuais femininos. Agora, com relação ainda à conta bancária, coisas que eu, vocês não podem deixar de ouvir hoje. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui de fora que seja muito mega importante. Que assim depois eu fico... Oh, por que eu não falei isso? ou oh, vai, vai que essa pessoa que me assistiu hoje nunca mais vai me assistir. Por falar em nunca mais me assistir ou continuar me assistindo, a gente tem o canal no YouTube Rita Gonçalves. Tem mais de 350 vídeos lá conteúdo diário sendo postado. Amanhã nós teremos trecho da aula sobre contas bancárias para completar o raciocínio de vocês, de tudo que foi dito aqui hoje, para que vocês consigam trabalhar com segurança, para que vocês possam exercer esse ofício lindíssimo que era atuar, serem agentes do direito eleitoral, vocês contadores estão sempre antenados de, é, por dentro das normas, da Receita Federal, de tanta coisa que vocês têm que dominar, então contadores e advogados estejam sempre acompanhando lá nosso canal do YouTube. A gente está ainda comemorando, ai, sempre amor, primeira aula Plínio, lindo, Pri, eu te mandei seus parabéns, de feliz aniversário, Eduardo Umbelino também, beijo para vocês de parabéns, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não tô vendo, Plínio mandando muitos beijos, Plínio sua esposa linda hoje tá aqui, naquele dia eu nem mandei um beijo para ela, onde encontro o cronograma das lives futuras? Manoel, a gente vai postando esse cronograma, porque de acordo com a minha agenda, eu vou encaixando aqui as terças, às 19 horas. Estamos nos programando para toda terça-feira, às 19 horas, a gente fazer essas lives. Nem sempre o cargo que eu ocupo no, na Justiça Eleitoral aqui em São Paulo, eu sou chefe de um cartório, estou chefe de um cartório gigante aqui, e nem sempre as atividades me permitem estar com essa, esses dias disponíveis. Além das aulas que eu dou aí para as faculdades de pós-graduação. Mas me comprometo a me esforçar muito para a gente conseguir estar juntas aqui. É, Audacir, Chegou, Audacity! As contas partidárias abertas e não fechadas poderão ser usadas em quaisquer eleições? Ótima pergunta, Audacity! Não, gente! Não pode utilizar conta pré-existente. Cada eleição abre a conta, termina a eleição, fecha aquela conta. Mesmo que a vida daquela pessoa seja participar de eleições, tá? É, então não pode, tem que abrir conta nova. As contas dos partidos que deverão ser abertas a despeito da legislação, permitir que não abra. Abra sim a conta Outros Recursos, abra sim a conta Fundo Partidário, a conta do FEFEC e a conta doações para campanha. A conta doações para campanha dos partidos obrigatória. Terminou o ano! Partido vai fechar só a FEFEC, tá? As demais vão permanecer abertas permanentemente. Fala sobre as sobras, ficou incompleto. Bora voltar das sobras, foi mesmo. Vamos lá. Sobrou dinheiro nas contas dos candidatos. Sobrou dinheiro na conta de movimentação de recursos de pessoas físicas do candidato. Aquele repasse ele vai fazer para conta outros recursos do partido. Tá? Ah, mas o partido não tinha conta Outros Recursos aberta. O banco vai fazer o repasse para a nacional. Se o candidato não tiver ali, o próprio candidato já pode fazer o repasse para a nacional e juntar esse comprovante muito importante já junta o comprovante do repasse das sobras na sua prestação de contas. Lá no SPCE vai ter normalmente o campo lá, o botão, para você adicionar esse documento. Conta fundo partidário do candidato. Sobrou recurso na conta fundo partidário do candidato? Vai fazer o repasse para a conta fundo partidário do partido. Vai pegar esse comprovante do repasse, vai juntar lá no SPCE, vai inserir lá em PDF, formato OCR, do jeitinho... Ah, vai ter uma live também depois sobre como preparar os documentos para entrega. Tá? Fechou? Sobrou dinheiro na conta FEFEC do candidato. Não repassa para o partido. Dinheiro que restou sem utilização da conta FEFEC do candidato vai direto para o Tesouro Nacional. Pega aquela GRU, aquela gru, vai recolher aquilo, vai documentar isso lá no SPCE na hora de prestar contas. Então, rapidinho: sobrou dinheiro na conta de pessoa física, de movimentação de pessoa física do candidato. Vai para a conta outros recursos do partido. Sobrou recursos na conta fundo partidário do candidato? Vai para a conta fundo partidário do partido. Sobrou recursos na conta FEFEC do candidato? Vai para a conta do Tesouro Nacional. Agora, partidos. Partidos com essas contas abertas... Partido não tem sobra de campanha para recolher, a não ser a do FEFEC. Todo, tudo mais o partido ali tem o dinheiro dele para aplicar nas campanhas. O partido pode aplicar todo o dinheiro que tiver na conta outros recursos do partido. O partido tem que passar para a conta doações para a campanha para utilizar nas campanhas. A saída... Do partido é por meio dessa conta doações para a campanha quando for de recursos de pessoas físicas. Acho que matamos. Diga, Fê. Uma pergunta? Ah, peraí, Felipe, tá me dizendo que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Professor, o contador concursado pode fazer a contabilidade eleitoral do prefeito à reeleição? Janaína Cruz. Janaína, olha só. É, tem uma antes, é isso? Tem duas antes? Tá. Janaína, olha só, é muito comum isso acontecer. Quando o Ministério Público questiona esse tipo de trabalho, é, o que normalmente, né, nas defesas que a gente tem visto, é os contadores fazem contratos diferentes em datas diferentes, de prestação de serviço em horário diferente. Alguns tiram férias para trabalhar. O que não pode é fazer no horário de trabalho da prefeitura, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí com isso. O Ministério Público, sim, costuma representar para solicitar que sejam dadas manifestações, explicações aí sobre isso. O que a gente vê, as defesas que normalmente são aceitas são quando existe um contrato com horário diferenciado, quando muitas vezes esse profissional tira férias. Vou reiterar o meu pedido aqui ao Conselho Federal de Contabilidade. Se alguém puder encaminhar esse pedido, precisa que o Código de Ética inclua a proibição da doação dos serviços de contador, e advogado, de contador para partidos e candidatos. É muito difícil um profissional sério trabalhar não tendo muitas vezes sendo coagido a doar os seus serviços para não ser passado para trás por outro colega. Então é muito importante, essa é uma medida anticorrupção muito importante que o CFC pode atuar e que vai ser muitíssimo bem recebida. Maranhão em peso aqui, é mesmo, Maranhão em peso, Bacabal. Professora, briga com a Audacir. Ele estava doentinho, dores. É, muito boas lives. Mas Audacir, eu tô toda hora briga com a Audacir. Geliane, temas importantes e só esperando a de contador e advogado. Aguarde. Você, veria dar, você deveria dar curso de prestação de contas no TRE? Já dei durante muitos anos. Eu sou aqui da Justiça Eleitoral de São Paulo. Já dei durante muitos anos... Neuza Pacheco, inclusive, minha linda que tá aqui, é a minha aluna mais antiga. Há 22 anos, ela faz cursos comigo e começou quando ela era chefe de cartório do interior aqui de São Paulo. Durante muitos anos eu dei esses cursos. Esse, essa eleição, existem tribunais que estão fazendo os meus cursos de forma online, tá? E agora, quando a gente esteve no Maranhão, beijo para o TRE Maranhão, a todo o controle interno, a Secretaria de Controle Interno do Maranhão fez lá, esteve conosco fazendo o curso. Tá, então, Fab, Fabitol, Janaína, já falei, Jeremias, deixa eu ver se tem aqui, peraí, Felipe tá me dizendo que tem duas aqui para trás. Duas para trás, você deveria dar curso, já falei, professora contador concursado, já falei, acho que eu já falei todas. Partido pode utilizar a mesma conta do FEFEC, Neidinha, Neidinha Soares. O partido pode utilizar a mesma conta FEFEC da eleição 18 na eleição desse ano? A conta do FEFEC deveria ter sido encerrada, viu, Neidinha? É uma conta por eleição. As contas permanentes do partido é a fundo partidário, a doações para a campanha e a outros recursos. E no caso das direções nacionais... A conta da fundação e a conta da mulher também. A conta do fundo partidário dos programas de formação política da mulher. Esses aí também são é, permanentes. A do FEFEC não, ela deve ser encerrada. Deixa eu ver se eu deixei alguém sem resposta. Tadeu, algumas nacionais na eleição passada não estavam aceitando sobras de campanha. Tivemos de abrir no municipal. Gente, olha, imagina que situação absurda, né? A própria direção não aceitar a sobra. Abram, abram. Partidos que estão aqui, abram sim. Nota explicativa aqui, a Pri falando. Nota explicativa, gente, salva contas. Mas façam com capricho, façam com cuidado. Profa, no caso de Partido Político, já falei, tem que abrir a Municipal. Qual a diferença entre os fundos, Maurício? Maurício, o fundo partidário, ele é aquele fundo que ele tem toda aquela dotação orçamentária, que ele vem das multas, de outras doações. Ele é aquele fundo que pode ser utilizado pelo partido na sua vida comum de partido político, na sua vida de pessoa jurídica pode ser utilizado na manutenção, pode comprar diversas coisas, inclusive agora foi ampliada aí a utilização dos fundos partidários, tá? Não vou entrar em maiores detalhes aqui porque a gente está pertinho já de acabar nosso tempo hoje. Agora, o FEFEC ele é um fundo especial de financiamento de campanhas, é uma dotação do, do Tesouro Nacional, para o TSE, que vai dividida para os partidos em percentuais de acordo com as representatividades, tá? E tem também lá um percentual de 2% que todas as direções partidárias vão receber. O que é importante você ler a 9096 que é a resolução do partido dos partidos políticos a lei dos partidos políticos leia a 9096 e leia também a, a a 23605 que é a que trata do fefec tá qual a diferença falei gruta tesouro guia de recolhimento cadê um belino pois é aniversariante deve estar tá, deve estar tá aproveitando Dóris Partido pode utilizar, já falei, Pri, gente, será que eu falei todo mundo? Ih, tem um montão aqui pra baixo. Já salvamos muita conta. Sim, em algum momento aqui que eu passei, apareceu Clejane me falando, professora, eu disponibilizo material. Clejane, a gente tá fazendo diferente, a gente está deixando lá no canal do YouTube todas as lives gravadas. Todas as lives sequenciadas estão gravadas. E o pessoal que está fazendo o curso online, eu, a gente está colocando também no curso online como material extra, porque muitas vezes vocês vão fazer as reuniões com os candidatos, os partidos de vocês, e às vezes é bom ter um norte, uma pauta, e vocês sabem que vocês podem utilizar o meu material o quanto quiser. A gente sempre pede para deixar os créditos, claro, por respeito ao trabalho de todo mundo que é envolvido nesse trabalho que eu desenvolvo, não é uma coisa feita por mim. Eu, sem a minha equipe, não sou ninguém. A minha equipe fantástica, beijo para todos eles aqui. Mas vocês podem acessar todo o meu material no canal do YouTube, no curso online, gente, aproveitem. Essa semana tem link de desconto, aproveitem até sexta-feira. Corram, porque o pessoal está estudando e as eleições estão aí. Daqui a uma semana, duas, a gente já vai estar tá tendo o resultado de quando vão ser as eleições. Imagina você já estar preparado. Vai pegar as coisas em cima da hora? Prazo para a partida abrir a conta? Até 15 de agosto. Até quando deve abrir a conta FEFEC do partido? Ana Cláudia. Ana Cláudia, a conta FEFEC do partido ela não tem uma data limite para ser aberta. O quanto antes ela for aberta lá, depois das convenções, eu acho melhor abrir. Porque na hora que o repasse vier, se você ainda for abrir a conta, vai demorar muito. As contas do FEFEC, eu sempre falo para partido, né, a conta do FEFEC do partido, eu acho interessante vocês abrirem após a convenção, tá? Que aí é o momento eleitoral. É o momento eleitoral, é o momento de abrir a conta do Fundo Especial de Campanhas. Tá? E antes de entregar as contas, já encerra. O prazo de 10 dias é só para a conta doação de pessoa física. Doações para a campanha. A conta do FEFEC e do fundo partidário não tem prazo. Pode ser aberta a qualquer tempo. É bom abrir logo. Deu 8h30... By Brito, Débora, lindeza. Débora, muitos beijos para você. Já salvamos muitas contas através de notas explicativas. Débora já salvou muitas contas, inclusive, entrando embaixo da porta do cartório quando estava no último minuto, passando por baixo da porta dos cartórios para salvar muitos candidatos. Bate um bolão na Bahia. Beijo para você. Beijo para Leonardo Pereira, de Senhor do Bonfim profissionais espetaculares, Maurício, Lília, só vê se não tem mais nada, live maravilhosa, Ana Paula, coaching eleitoral, que bom que você gostou, venha sempre, deixa eu ver, tenho compromisso, o Plínio me falou mesmo, tenho compromisso todas as terças às 19 isso mesmo, e eu vou me esforçar muito para a gente não furar nenhuma terça daqui até a eleição, já pensou que legal vai ser? Isso é mara, isso mesmo! E outra coisa que é importante, qual é o endereço do YouTube? Rita Gonçalves. Entra lá no canal, a gente está com mais de 500 mil visualizações. Inscreva-se, temos mais de 3 mil inscritos nessa área. É uma raridade porque a gente sabe o quanto é uma área sazonal. Mas quem é o meu aluno há 20 anos, há 22 anos, a gente segue a nossa trajetória juntos. Afinal de contas, são 32 anos nessa casa é praticamente a minha vida. Eu tenho 52 anos e há 32 anos eu estou nessa casa, eu respiro eleições, né? Sempre falo para vocês, entrei antes da Constituição existir, eu vi o nascimento, cada lei dessa era um bebê que eu ficava ali cuidando e aprendendo. Live mais interessante e completa, a professora é incrível, a lei a mesmo. Sim, minha gente, uma coisa importante, quando vocês estiverem Muito top, Fernando Filho. Fernando, você é amigão de fé. Quando vocês estiverem assistindo a live, peguem caderno, caneta, computador, bloco de notas, o que vocês usarem para anotar as coisas de vocês. Quem estiver fazendo online, que estiver aqui, meus alunos do TRE Rondônia, todos os cartórios do TRE Rondônia, toda a Secretaria de Controle Interno está fazendo o meu curso, peguem as informações das lives, porque elas acrescentam muitas informações do mundo real, a prática dos meus colegas que estão do outro lado. É muito comum vocês, alunos, me dizerem que às vezes o próprio colega cartorário teve dificuldade ali para esclarecer um ponto ou outro. O que vocês têm que entender é o seguinte, o universo do lado de cá não alcança muitas coisas que vocês vivem do lado de lá. Eu tenho esse trânsito muito bom entre vocês porque são muitos anos, é um lastro muito grande transitando entre vocês, ouvindo vocês, perguntando Vocês me fizeram, vocês são os meus mestres. Okay. Repito isso em todas as aulas, em todas as lives. Eu sou a soma do conhecimento de todos vocês. Então... Às vezes você não tem aquele esclarecimento de dúvida do meu colega ali no, no balcão, não é porque ele tem má vontade, não vou dizer que não há em alguns má vontade, é ser humano, como em todos os lugares, tem ser humano de boa vontade, de má vontade e bem-aventurados aqueles que têm boa vontade. Agora, muitas vezes é porque o próprio conhecimento que nós recebemos para transmitir, é aquele baseado nos dispositivos da legislação, tá? Então, estreitem os laços, conversem com os cartorários, reitero a necessidade dessa providência. Toda terça juntos, mande link. Então é isso, quem pediu material já sabe, o material vai estar lá no canal do YouTube Rita Gonçalves. Agradeço a todos. Marcelo Leal agradecendo a todos os pré-candidatos e presidentes de partidos aqui presentes. Eu quero aproveitar e reiterar os meus parabéns, porque é muito difícil você perceber interesse de pré-candidatos e de partidos em aprender para fazer direito. Parabéns, viu? De cara vocês vão ver o quanto isso vai fazer diferença lá na frente. Regina, você gostou da didática? Regina, isso é a vida, amor. Isso é balcão. Muito tempo de balcão ouvindo vocês. Marcelo Peme. Venho aprendendo desde 2012, é, professora das bandas de Belém do Pará, Fernando, Fernando e Daniel são meus parceiros, Fernando Oliveira e Daniel Abin, são os meus parceiros lá do Pará. O estado do Pará e mediações são eles quem montam nossos cursos, que me recebem com o maior carinho do mundo, que preparam tudo. Fernando, nós vamos fazer nossa turma... Ao vivo, transmitida, com fé em Deus. E a Audacia é do Maranhão. Você já sabe. Maranhão, Goiânia, Amazonas. A Audacia tem um bocado aí de estado já. Minha parceria com a Audacia é já antiga. Lisboa, gostou. Parabéns, professora. A já falou. Valeu, professora. Gente, eu acho que eu já falei com todo mundo aqui. Professor Alessandro Costa, mandei beijo. Neuzinha Pacheco, te amo. Neuzinha Pacheco é minha... Aluna de mais longa data, a gente sempre se adorou, desde quando ela estava na chefia, na... quando ela trabalhava com prestação de contas na... no interior. Plínio, a melhor do Brasil, obrigada, amor, é tão bom ter amigos. Silvana, também sou o Gonçalves, lá de Passa Quatro Minas, que bom minha xará de Gonçalves. 52, no formal, amor, posso lhe dizer uma coisa, trabalhar, viu? Trabalho, trabalho, trabalho. Ó, é isso, minha gente. Acho que eu falei com todo mundo, 2036, e 36, eu realmente vou parar. Qualquer coisa que eu ache aqui depois que ficou sem resposta, me mandem. Man podem mandar para contato, arroba, .com .br. Podem mandar nas minhas redes sociais, tô no Instagram, Facebook, bota Rita Gonçalves que vocês vão achar em tudo que é lugar. Para finalizar, agradecer muito a Deus por permitir esse encontro tão valoroso, essa oportunidade de compartilhar conhecimentos, coisas que às vezes parecem tão pequenas, tão insignificantes e que podem fazer uma diferença tão grande. Por exemplo, chamar atenção para que um extrato bancário seja apresentado na sua forma definitiva. A falta de um extrato bancário pode causar uma inelegibilidade. Isso vai causar uma frustração. Enfim, informações e detalhes que possam de fato contribuir para que vocês possam exercer essa árdua e espinhosa, mais deliciosa matéria com excelência, sem jeitinhos, sem atalhos, sem ficar procurando burlas, chega dessa falta de limite para a capacidade criativa da burla. Estamos aqui para trabalhar com ética, com correção. Sejam procurados por partidos e candidatos que querem fazer o certo. Sejam procurados por serem os melhores e não aqueles que dão o jeitinho. Tá? Isso aí era de um outro mundo lá de trás, né? daquele outro mundo, do outro mundo. Daqui para frente, pautem-se sempre pelos preceitos éticos, pela correção de condutas e lembrem-se do nosso maior luxo que a gente sempre fala que a gente trabalha, trabalha e faz, faz, faz para quê? Para ter o luxo da paz do nosso travesseiro. Lembrem-se da nossa frase final, não existe distância quando as conexões são verdadeiras. E vamos juntos rumo a contas 100% aprovadas que é o nosso grito de guerra. Um beijo imenso para vocês. Um abraço bem apertado. Aquele abraço de câmera que eu dou sempre em vocês. E saibam que aqui tem alguém que tudo que ouve falar sobre prestação de contas corre para aprender para contar para vocês. Beijo, gente. Obrigada pela audiência. Paciência. Tamo junto. Cuidem -se, cuidem -se, cuidem -se. Beijo. Fiquem rindas. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. Beijo.